todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou explicar como eu consegui ficar com 100 mil diamantes. Na verdade sou eu que vou explicar, tá? Eu já fiz um vídeo explicando como que a Tapjoy funcionava, as ofertas e eu cometi um, um, um erro. Um erro naquele vídeo que eu já vou falar pra vocês qual foi meu erro. Mas primeiro, né, vamos fazer um breve resumo aqui do que é Tapjoy, o que são ofertas, o que, que é VPN, o que, que são essas coisas que eu tô falando aqui. Bom... Talvez você já saiba o que, que são as ofertas, o que, que é TapJoy, mas caso você seja iniciante, TapJoy é uma empresa que faz ofertas pra você ganhar dinheiro dentro do jogo. Por exemplo, pra eu ganhar, pra eu ficar com 100 mil diamantes que eu estou agora, eu fiz várias ofertas do TapJoy. Na verdade, eu que fiz. E você pode acessar o painel dessas ofertas, clicando em cima do seu dinheiro, ganhe e pegue seus diamantes grátis, ganhe diamantes completando ofertas. E aqui está o nosso painel de ofertas, então de acordo com cada jogo que você jogar, você você vai ganhar uma quantidade de diamantes. Como vocês podem ver, o máximo de diamantes que eu posso ganhar, aparentemente, aqui, nas ofertas que temos, é 4.500. Não, R$27.030. Mas tem que comprar coisa, então... Vamos ver, sem ganhar, sem gastar dinheiro... Vixe, nem sei qual é, porque a maioria tem que tem gastar dinheiro. E essas ofertas de jogo só estão disponíveis no Android, as ofertas de pesquisa é o máximo que tem no iPhone, no Android, que tem as melhores ofertas. Então, se você tem um iPhone, talvez você consiga... Num tablet ou no celular de outra pessoa entrar na sua conta e fazer essas ofertas. Bom, aqui são as ofertas que a gente tem. Aí quando você vem aqui do ladinho, você tem o estado da recompensa, que são as ofertas que você está fazendo. Aqui aparentemente tem alguma oferta que não foi eu que peguei. E se eu fiz essa oferta, completei ela e não recebi meus diamantes, é aqui que eu errei no outro vídeo, que eu falei pra você reclamar pro Covet. Não. Você vem aqui no Request Support, dentro da TapJoy mesmo, e você pede o suporte por aqui pra você receber seus diamantes. Entendidos o que é TapJoy, entendidos o que é ofertas, agora, tá, Isa, você ficou fazendo 10 ofertas de 10 mil? De... Não parece certo essa conta, calma. É, mas não tem oferta de 10 mil aqui. Então você fez 20 ofertas de 5 mil. Na verdade, você tinha 50 mil. É, mas eu tinha 50 mil, obrigada por lembrar. Eu tinha 50 mil diamantes já, vocês podem ver nos outros vídeos que eu guardei essa quantia. Como eu não... Fazendo ofertas. Mas aí fui eu que fiz as ofertas mesmo. Mas assim, gente, as ofertas que tem aqui são muito pequenininhas, elas têm um valor ridículo. Aí você fica se perguntando, né, como que eu consegui chegar a 100 mil diamantes só fazendo essas ofertas? Quantos anos eu ia ter que fazer essas ofertas pra conseguir chegar a 100 mil? E é aí que o VPN entra e que o Matheus entra. Oi, eu sou o Matheus, namorado da Isa. Vamos explicar primeiro o que é o VPN. É basicamente você fingir que não tá no Brasil e você fingir que tá nos Estados Unidos, Canadá, em qualquer lugar que seja. E você te estar utilizando o Wi-Fi de lá ou a sua localização como se ela fosse lá. Aí, pra que que você vai usar o VPN? Você vai usar o VPN pra pegar ofertas melhores. Porque fora do Brasil, em qualquer lugar que você for olhar, eles têm ofertas muito melhores. Eles têm ofertas de 50 mil de 100 mil quando está dobrado, 20 mil. Muitas ofertas com um valor muito alto e é a mesma oferta que você está fazendo no Brasil, que você ganha 5 mil. Agora eu vou ensinar vocês como usar e como você chega até para você pegar essas ofertas. Primeiro, você vai na Play Store e procura um aplicativo chamado UFO VPN. Você instala ele. Eu recomendo esse porque é o VPN que eu encontrei. Você não precisa pagar nada e é o que eu estou usando no momento e voltei. O motivo de eu nunca ter falado sobre isso antes e já, de eu já ter respondido falando que eu nunca usei, é porque realmente eu nunca usei VPN. Eu fiz as ofertas do Brasil mesmo e eu tinha medo de usar VPN. Ainda tenho, na verdade. Por isso que eu não uso. Por isso que é ele que usa. Ah, a sua conta da Tapjoy pode ser banida. E eu não queria correr o risco de ficar sem a minha conta da Tapjoy. E daí um dia, o Matheus se inspirou, baixou no celular dele as coisas e pegou duas ofertas pra mim peguei duas ofertas, eu fiz as duas e só uma foi recompensada. É, aí que tá o problema. Se você não for recompensado usando o VPN, né, você não vai poder reclamar. Porque se você reclamar, quer dizer, você pode reclamar, mas se você reclamar e eles perceberem que você tá usando o VPN, você vai receber um aviso, que no caso aconteceu comigo e o celular do Matheus não consegue mais acessar as ofertas. É. A gente já vai mostrar isso pra vocês. Mas é só por causa disso que eu nunca falei de VPN. Que eu nunca fiz vídeo ensinando. Muita gente já pediu. Eu tô trazendo agora. Ainda tenho medo. E não sou eu que uso. Depois de você baixar o VPN. Você abre ele. E aqui você vai poder selecionar vai ter um anúncio, você pode selecionar o local onde você quer ir. Um local fácil, Atlanta, Estados Unidos. A gente aceita, e daí ele começa a conectar no, com o VPN, e depois que ele conecta, aparece um anúncio também, e você conecta com ele. Depois disso, você pode fechar o, o VPN. Recomendam que você limpe o cache do COVID antes de abrir. Eu nunca tinha limpado, e eu fui removido da Tepjoin, então recomendo que vocês limpem o cache antes de abrir com o VPN. Vocês vão até os seus aplicativos e... COVID, daí armazenamento, cache, e vocês limpam o cache. Vocês fazem isso. Depois de limpar o cache, vocês podem abrir o COVID. Abrindo o COVID, você faz um os mesmos passos que você faz quando você não está com VPN. Que são ir na, no maiszinho ali, clicar em ganhe e pegue seus diamantes grátis. Como vocês podem ver, aparecem várias ofertas de 40 mil, 50 mil mil 26000 R$22.000, 26 35. e por assim vai. Só que assim, algumas coisas que vocês têm que saber quando vocês estão fazendo é, ofertas da Tap Quando você pega a oferta, você tem que abrir o jogo e jogar pelo menos um pouquinho dele para ter certeza que a recompensa vai vir. Outra coisa que vocês têm que saber é que se a recompensa não vier, vocês esperam um tempo. Se ela realmente não vier, vocês podem... Tentar conversar com um a Tapjoy, só que vocês têm o risco da conta ser banida. Só que uma coisa que você realmente tem que fazer antes de pegar e clicar lá no estado da recompensa e daí pegar e mandar um request de suporte, é você pegar e ligar o VPN. Sempre que você for mandar um request de suporte, você tem que ligar o VPN no local onde você pegou a oferta. Se o VPN está ligado nos Estados Unidos Atlanta, eu tenho que pegar e entrar nos Estados Unidos Atlanta e daí sim pedir o valor da recompensa. Assim, vocês têm mais chance de receber a recompensa e menos chance de ser banidos da Tapjoy. A Tapjoy, eles dão dois avisos pra você. primeiro aviso, eles falam: ó, ah, se você continuar fazendo isso, a gente vai te banir. O segundo aviso, eles te banem. Falaram ah, que era três. Recebi dois e fui banido. Os <risos> amigos tinha recebido dois? Falaram que é três, mas eu recebi dois e fui banido, então. É isso, eu, eu fui banido do, do da Tapjoy com VPN, se eu não utilizo VPN, eles, eles me deixam pegar as ofertas normalmente, só que as ofertas do próprio Brasil, e as ofertas do próprio Brasil são ruins. E mais uma coisa, a Tapjoy, ela é separada por dispositivo de celular, ela não é separada por conta do code. Então se você pegar uma oferta, um celular da sua mãe, ou sei lá, qualquer outra pessoa, e você for banido nesse celular, você não vai ser banido no teu próprio celular, porque... São diferentes as contas, até pedir Eu vou mostrar agora pra vocês no meu celular. A gente tá no celular da Isa. Eu fui desbanido! Ah, aproveitei e peguei umas ofertas pra mim. Então, eu queria mostrar pra vocês, mas ele... eu fui desbanido. eu Não sei. Eu recebi dois avisos e provavelmente eles devem ter me banido por 15 dias, ou logo assim. Não deve ter banido permanentemente. Se eles perceberem de novo, daí eu provavelmente sou banido permanentemente. Eu imagino que seja isso, né? Porque do nada, voltou. Não era pra estar assim. Ah, gente, o que eu falei no outro vídeo sobre contratar ele é verdade. Se vocês quiserem que ele faça ofertas pra vocês, você faz? Eu faço. Ele Só faz. Só chamar no Face. Só chamar ele no Face, O link tá aqui na descrição. Ele vai dar o valor. Qual o valor? Qual é o seu valor? Bom, depende, da, depende oferta, da oferta, ele vai dar o valor, porque depende se a oferta demora, quantos diamantes são e tudo mais. E ele de confiança, gente, sério. É meu namorado, for, eu vou até casa dele e caçar os diamantes <risos> de vocês, tá bom? E óbvio que tem várias coisas envolvidas, por exemplo, pode não funcionar e tudo mais, né? Mais alguma coisa? Então você foi desbanido e é isso que é o bom vídeo. É, eu fui desbanido e é isso. Mas tomem cuidado, hum, façam o que eu pedi, façam o que eu falei, não, não enviem... Mensagens de suporte para a TAPjoy sem que vocês tenham. estejam com o VPN ligado. E ele fez tudo por vontade própria, gente. É sério. É sério, ele fez. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar seu comentário. Tchau! Tchau.